Round e aí pessoal, eu estou nas ranqueadas enfrentando o Zang F É Zang vs Zang Vamos ver qual que vai estar mais bravo aqui para ganhar E mostrar o melhor Eu estou jogando com o de roupa O pai de família O humildão Enfrentando o do cuequinha vermelho Fica quieto mostrando meu golpe aqui Mas tô vendo que ele tá bem esperto Ah é, você vai ver Olho no lance Caramba Vai É isso aí Minha jogada que eu treinei É que eu já mostrei quem é o original. Ah, amigo. Fala sério. Vai ficar com essa mãozinha? Eu também sei dar. Vem. Ah, fica aí. Tô ligada. Você acha que eu vou tomar o seu pilão? Até parece. Vem. Quer ver? Meu. É pra dar a mãozinha? Eu vou dar. Toma. Vai, nessa segunda rodada. Tô bem esperta, vem. Meu, você vai ficar com essa, com essa mão. Calma aí. Segura minha porrada. Meu golpe, Fica aí quieto. Isso. Ah! Quem tá batido sou eu. Calma aí. Meu, bem deus. deu. Não pegou, mas sua vida já tá. já era. Tchau! Tá ah, no risquinho, meu filho. Vai. Vai, meu filho. Tudo ou nada. Já mostrei quem é o melhor. Vem. Trabalho aqui é sério. É muito treino. Toma, segura. Vai. Eu ia chegar mais perto para dar o pilão Mas não deu tempo Meu, você vai dar esse golpe do nada E pior que eu fui dar e não pegou Meu Ah yes. Cara, fala sério, né Querer dar uma cabeçada toda hora em mim Vai Puxa vida Calma aí que eu vou acabar com a sua vida Sai daqui! Segura! Que <risos> dá tudo, lógico, eu não vou perder. Vem. Quando você tá pensando aqui, ó, já tô é dando meu. Vem pra você. Segura o chão! Meu, para com essa mãozinha. Quer ver? Calma aí. Vem! Vai encher meu v Termina de encher meu V-Trig. Obrigada. Vai pra lá. Hum, tá esperto. Vai, agora vai. Ai, meu Deus. <risos> Ah, nem precisa usar. Vai aí. <risos> Tchau, amigo. Valeu. Até a próxima. Te vejo depois. E é isso aí, pessoal. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima. Tchau!